Olá aluno, bem-vindo à disciplina Técnicas de Programação Avançada, nessa reoferta do curso Tecnólogo de Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Marcos Guimarães, sou formado em Engenharia da Computação pela PUC-Rio e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Tenho mais de 10 anos de experiência de trabalho na iniciativa privada e hoje sou professor efetivo do IFES.